Boa noite boa noite a todos meu nome é Victor eu sou diretor comercial da Essential Nutrition e primeiramente um super parabéns a todos os nutricionistas hoje é o dia deles né o dia de vocês todos que estão aí conectados e a gente está bem feliz de estar tá podendo participar dessa comemoração e separamos vários convidados muito legais para as lives dessa semana e tô aqui com a Ana Maria que é a diretora comercial da, da Essentia Farma, já tá craque em live, né Ana? É, eu vim fazer uma companhia para o Vitor que não queria estar tá aqui sozinho. Hoje é meu dia de treinamento de live, meu primeiro. <risos> Mas eu quero parabenizar todos os nutricionistas, agradecer como o Vitor falou, eu acho que a gente está aí na, desde o início da Essentia Nutrition e na Essentia Farma também, uhum. a gente tem a confiança de vocês, a indicação em nossos produtos, então assim somos super agradecidos e gostaria de parabenizá-los. são parte da história das duas empresas, né? Com certeza. Sem e hoje a gente vai conversar, a gente vai conversar com o Dr. Vitor Sorrentino, explicando um pouco, né? Eu quero que ele fale um pouco da importância do nutricionista no resultado clínico do paciente, dessa equipe multidisciplinar que a gente tem hoje muito, né? Que é muito constante os médicos trabalhando em conjunto uhum. com a nutricionista. Então acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu acho que o doutor já deve estar online, a gente já vai colocar Vamos adicionar ele. Meu chá. E tem um aviãozinho aí embaixo, quem quiser convidar um amigo para assistir, essas lives elas vão estar todas gra... é... no nosso IGTV. Uhum. Então se quiser indicar para assistir depois, elas vão estar lá que vai. E a semana todas as lives, às nove da noite, só na, na quinta-feira, da... às vinte horas. Então aproveitem. Ele já tá online? Eu acho que não. <risos> Ai, meu. Peraí então, mas já, aí, já vai eu acho que daí dá tempo também de convidar os amigos aí. Não, já disparem, eu disparei pra família, é. grupo de amigo, mandei pra todo mundo. E hoje era fechamento de mês, é fechamento de mês, já quem sai da empresa da fábrica lá 10, 11 horas, mas escapei pra vir fazer a live aqui na na sede da farmácia. E uma das coisas que a gente, que eu falei pro Vitor, eu falei, não, Vitor, essa você não pode faltar, afinal de contas ele tá aí na frente da, da, do comercial da Essential Nutrition, eu falei tem que estar tá junto. Não, bora. E sexta é comigo também, né? Sexta é com você. Sozinho. Sozinho. Sozinho. É, vou ter que treinar <risos> essa semana. Aí Acho que eu vou mandar um WhatsApp para ele. <risos> a gente falou com ele agora há pouco. Só um pouquinho, pessoal. Já vamos começar. Tá lá. Entrou? Então, doutor, eu fiz aqui umas perguntas, porque eu acho que tem um assunto bacana pra gente falar, porque né, tem a, o tema do teu livro, dos teus dois livros, é Segredo para uma Vida Longa. E hum. eu acho que tem uma coisa, assim, algo que a gente vê nesses últimos tempos é o crescimento da nutrição e o quanto que ela pode contribuir para resultado clínico. Então, assim, como que o nutricionista ele contribui, né, na, na, na tua prática como médico? Eu queria que você falasse um pouco, porque você trabalha em conjunto com o nutricionista nas tuas clínicas, né? É, e o que a gente vem, gente vê crescendo muito são as equipes. Já estava te ligando. Já tava <risos> Vocês não tá me avisaram, estava né? esperando vocês me avisarem. Vocês entram assim de supetão. Aí o nosso volume está meio baixo. Agora foi. Está baixo? Está me ouvindo? Ah, agora deu, agora, agora deu. Tá tudo certo. O deu? nosso volume estava baixo. Ah, tá. Então vocês não me avisaram, eu estava esperando que vocês me avisarem aqui. E, de repente vocês entraram assim de supetão. Vocês estão achando que eu sou fácil desse jeito aí? É! <risos> eu falei, não, a gente começou aqui a live, nada dele entrar, eu falei, vai, Vitor, anima aí, anima aí. Eu vou pegar ele. É minha primeira live hoje, doutor. Tô aqui, ó, estreando. Tá ruim assim, é? <risos> Eu tive que Pai. vir fazer companhia ele não quis vir sozinho. Não, vou te falar uma coisa, né? tem uns caras analógicos que não dá para entender o Vitor com toda essa modernidade aí, querendo, sabe, trazer modernidade pra Essentio, não sei o que lá. Né? E o cara não sabe assistir, entrar numa live ah, direito. Não <risos> Não, sabia. tem um time aqui, estou eu, a Anny, tem um time de profissão. Não, não sabia nem o botão que apertava, me perguntou para mim se eu vou fazer a pergunta, se é ele, estava super nervoso. ah o papel tá com ela aqui, ó. <risos> e aí, gente, como é que vocês estão, tudo bem? Doutor, boa noite, obrigado, viu? Obrigada por estar aqui, a gente está aqui no dia da nutricionista e queríamos bater um papo com você, eu fiz aqui várias perguntas. É, a gente trouxe umas perto, perguntas, é. assuntos, né, para a gente... E explorando aí porque as Nutris, né, os, os Nutris, são parte aí da da história da tudo da a Farm com The Essential Nutrition The Essential Nutrition está agora agora em setembro né faz oito anos que a gente lançou a marca então está sendo bem legal aí poder dividir com com, com eles o essa comemoração a sabe que quando vocês lançaram né eu acompanhei boa parte do caminho de vocês aí e era aquela coisa, assim, daquela tensão no mundo da medicina e da nutrição funcional, da medicina funcional, para pô, quando é que alguém vai lançar um produto top para a gente poder indicar para as pessoas, porque não tinha essa coisa do. Tá escuro aqui, né? Não tinha essa coisa do, do clean label, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande quando a gente ia prescrever alguma coisa, que tudo tinha cara de, de maromba. Era aquela coisa de, sabe? Era muito ruim de prescrever. Eu, que atendo boa parte da sua pacientes, já é de mais idade, uma dificuldade imensa das pessoas entrarem numa loja que vende o aquelas fotos, aqueles caras gigantes, <risos> <risos> pessoa, né? e, e, e mais, encontrar produtos que realmente quisessem uh, entregar qualidade. E, e mais que qualidade, que tivesse, assim, uh, um, até além da qualidade, que existiam já alguns produtos importados de mais qualidade, prestava uhum. atenção nos, nos ingredientes, e não só, assim, colocar proteína, né? mas uh, até com rótulo, né, aquela coisa, poxa, o paciente não se sentia que está comprando uma coisa que a vida inteira ele falou que o lar era bomba, era problema de perder o rim, o fígado, né? É então, puta, muito legal ver a história de vocês e ver... Como, como foi bem trabalhado tudo que vocês fizeram vocês foram pioneiras nesse mercado? Eu fico muito agradecida, porque assim uma das coisas que a gente cuidou no início foi exatamente isso, o produto ter cara de alimento e não de, de bomba, que nem você falou, de uhum. sabe de uma coisa ruim para a saúde. Porque o nosso público era um público que estava muito focado em cuidar da saúde, então a gente queria continuar com a, nessa linha. E eu acho que foi muito legal, porque a gente conseguiu mudar esse cara de suplemento. É, eu lembro que a gente estava começando o, o, o Paulo, né, que é o, o nosso CEO, ele falou, cara, mas como é que vai ser a Essential, né? Como é que a gente quer ser visto e tal? Eu falei, ó, se a gente conseguir atingir uma meta, que é o um suplemento que a minha mãe compre, que ela não tenha medo, que quando eu tinha uns 16 anos, ela deve estar assistindo aí. Eu comprei os aminoácidos que tinham, o rótulo com um cara marombadão e tal, ela jogou fora e fiquei de castigo. <risos> é sério. É sério. Porque assim mesmo. Hoje ela toma, toma aminoácido, ela toma proteína, né? toma todos. Para ah, amanhã, você jogou fora lá quando era moleque. É muito legal, né? Vocês fazem parte desse, desse processo no Brasil aí de. de de trazer é, um pouco mais de verdade nos rótulos e, e mais qualidade de verdade no, naquilo que deveria fazer parte da rotina das pessoas e não só de quem vai lá aliás eu costumo dizer que o marombado é o que menos precisa disso né o cara consegue comer um boi cada vez tal para atingir uma meta de proteína tem mais tempo às vezes para isso também vive para isso diferentemente das pessoas o público em geral né mas Ótimo, não vou perder muito tempo aqui, me alongando tá, eu eu tô... para começar realmente parabenizando vocês e falar que eu estou aqui, porque bom, vocês sabem o quanto que eu acredito na marca. Foi, ah, é a marca que eu dou para meu bebê, né, o meu filho, que tem um aninho, um ano e um mês. Então, assim, aí vocês podem partir daí e entender o quão confiável é o produto da marca Essential. Né? Bom, muito legal, muito legal, Bis. Muito Obrigado. Mesmo. Você sabe, né? A Ana recebe as receitas aí direto, aí do Miguel, para os sim, manipulados e tudo mais, desde que ele nasceu, foram, foram vocês. É, eu fiquei muito feliz que logo que ele nasceu, aí, para quem tá ouvindo, a gente tá na parte da manipulação, a gente faz umas fórmulas e, e você, né, é, apesar dele ter sido amamentado pela Camila, se suplementou, né, complementou com fórmula. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, você escolheu para para dar para o teu filho ter um bem mais precioso uma fórmula nossa, eu sou super agradecida. Só para as pessoas entenderem, fórmula, gente, não é fórmula de leite. Quando é. ela falou fórmula ali, muita gente confunde. É um complemento. É, é um complemento de vitaminas, minerais específicos para ele. Aminoácidos, né? Então, doutor, eu fiz aqui umas perguntas, porque eu acho que tem um assunto bacana para a gente falar, porque né, tem a... o tema do teu livro, dos teus dois livros, é Segredo para uma Vida Longa.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 Então, Aí, né? eu posso dizer para vocês que isso, isso eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo depois de eu ter criado, E quando eu entrei nessa área, eu falei assim, ah, eu entro fazendo aquele que é o ideal de fazer, né? Não precisava sair da cirurgia plástica. E para mim, pra trabalhar com isso é um prazer tão grande. Mas eu falei assim, ó, paciente que chega aqui e que eu falo que é fundamental ele procurar um nutricionista e eu sabia que 80% não ia procurar, que acreditava que assim, ah, eu vou usar esses suplementos do Victor aqui. Vou entender o que ele me falou a respeito de alimentação. Por isso que eu sempre gostei de entender sobre alimentação para poder orientar a respeito dele, né, falar sobre a ciência uhum. dos alimentos. E, e eu percebi que então os, os efeitos que eu esperava não eram mesmo. Batia a segunda consulta, eu falei: "Ei, consultou com os médicos? Ah, mas é que eu não sou muito de dieta. Eu falei, não, é uma questão de dieta. Não. Eu dependo da estratégia alimentar." Eu se eu e eu percebi, eu falei, quer saber, então eu vou fazer o seguinte, vou botar dentro da minha clínica. Primeiro passo, não adiantou. Correria, paciente de tudo que é lugar do Brasil, às vezes tem que pegar voo. Naquela época era pouquíssimo médico que, se, que tinha coragem de se expor, como eu, né, de fazer o trabalho, com a, arte, com a parte funcional, com suplementos. suplemento, sabe? Uhum. Um, até que um dia eu condicionei, falei assim, foi muito rápido, falei assim, quer saber, eu vou cobrar muito mais caro que eu cobro hoje, mas eu vou ter funcionários né, na mecânica. Ou seja, o nutricionista não vai ser um parceiro, vai ser um funcionário. E a partir daí, sendo um funcionário, ele é obrigado o paciente. Pagou para tá o Vitor, já está incluído no nutricionista. Pagou para o Vitor, na época, era educador físico também. Aí depois uhum. eu mudei do educador físico, eu passei para outro médico, que eu achei que agregava mais ali do que eu idealizava com o paciente. E, uh... Opa. e o nutricionista, então, sempre foi a obrigação. E os pacientes que estão me assistindo aqui, eles devem estar cansados de ouvir a mesma coisa. Hoje não foi diferente dos, dos últimos dois casos, principalmente. Ah, Preste atenção no que o Victor fala. Entenda o que o Victor entende da sua doença, do seu problema. Só isso. Eu só preciso que você entenda isso de mim. Deixa esses... A paciente fica na minha clínica, geralmente, três horas. Ele já passar por um médico, depois por mim e depois pelo nutricionista. Por que o nutricionista por último? Porque eu quero que ele foque no nutricionista. E eu não tô falando aqui da boca para fora, mas se ele não entender o plano alimentar, 90% dos meus resultados mais depende do plano alimentar. Só não depende aquele é. indivíduo que vem pronto e já está se alimentando bem e tem uma disfunção hormonal, alguma coisa que aí tudo bem, ou um sono, alguma coisa errada. Senão o resto é da alimentação. Eu sempre idealizei isso, Ana e Vitor, apesar de muitos nutricionistas não entenderem sobre isso. Eu fui o primeiro, cara, a dentro de uma clínica, construir uma equipe transdisciplinar. Não, não era uma consulta em que assim, ah, eu sou equipe multidisciplinar, eu indico para o nutricionista que vai daqui a dois dias, ou sei lá, quando vê um paciente, ou está dentro do hospital. Não, não. É uma consulta em que obrigatoriamente ele passa por todo mundo. Eu, obviamente, coordeno a equipe e eu oriento antes de chegar o um médico que antes de mim, antes era um, o antropólogo físico, e oriento o nutricionista do que eu acho a respeito dos exames laboratoriais e discuto com o nutricionista o que, que a gente vai fazer a partir dali em relação ao plano alimentar. A partir dali, a liberdade é do Nutri, do que ele vai fazer. Eu sempre deixo claro para os pacientes, preste atenção no, no plano alimentar. Sem isso, não tem como, porque muito paciente ainda tem aquela mentalidade. Não, o nutricionista vai é para a dieta para emagrecer. Está longe disso. Para mim, o nutricionista que trabalha com emagrecimento, ele está fazendo uma conta de mais ou menos. É um matemático que está fazendo a conta de mais ou menos. Isso é o um mínimo, o um básico. O resto, imagina, a nutrição hoje é a prevenção de doenças, de gerenciamento de doenças. Então, sempre dei muita importância, continuo dando e dando muito apoio para essa área, e estudando muito nutrição e dando aula para nutricionistas também, porque eu acredito que. Ah, é, é in, é in, não cabe É, é impossível eu, eu, eu luto muito, eu brigo muito né assim, Pô, Não pode tu, adulto nutricionista não sei o que E teu filho não ter uhum. Não pode tu, não sei o que, durante a vida Quer emagrecer, vai nutricionista uh, Ou então vai no médico, tomar remédio E porra, não aprende sobre alimentação Vai, vai casar, quer emagrecer, e na hora de vai engravidar, não tem um nutricionista, cara, não existe isso na minha cabeça, tá Tem uma doença autoimune, um vou no reumatologista, cara, vai no nutricionista também, tem um câncer, vou no oncologista, vai no nutricionista, tudo tem que ter um nutricionista, não, não, é impossível pensar em desconectar isso, não tem condição a não ser aguda, vai até infartei, não de outras condições, né? E bacana você estar tá falando isso, porque é verdade, tipo, a gente vê hoje a busca que tá é, mudou também um pouco, assim, você falou da criança, né? Antes, é, você via a mãe cuidando, o, né? Se cuidando, o pai cuidando, e a criança numa alimentação completamente errada. E hoje tem muitas nutricionistas já em materno-infantil. A mãe já começa a cuidar da nutricionista desde a gravidez, acompanhando desde a gravidez, quando o bebê nasce. Muito bacana você falar isso. Um dos assuntos da semana vai ser com a doutora Andréa frix é, a parece... é minha parceira, ah, é minha parceira, é. amigona e yeah, minha mãe de coração, e minha... ela né? é a quem trata o Miguel, nutricionista, uhum. matéria fruticiano. Sempre esse apoio. E, e eu acho, Ana, que um dos, até falando para os nutricionistas aqui, sabe, um dos empecilhos ao nutricionista, né? O que faz ainda as pessoas não valorizarem tanto quanto deveria ser valorizado, é... É, é algo que eu, eu, eu, eu tenho muito receio de que aconteça na nutrição O que aconteceu na medicina Por que, que a medicina está tão desvalorizada hoje em dia? O médico é o inimigo do médico É o médico um querendo saber mais que o outro Denegrir o outro, falar mal do que o outro faz Nunca elogiar um outro colega e tal. A nutrição, infelizmente, sempre acontece a mesma coisa né? Começa a crescer um pouco mais a importância O que acontece? Briguinha de ego entre nutricionistas e não só nutricionista. Eu sou nutricionista, o médico falou em plano alimentar. Amigo, faz o seguinte, faz bem o teu negócio, que tu sabe muito melhor fazer isso do que o médico que não estudou a nutrição. Tu não precisa denegrir o médico, e vice-versa, o médico não precisa. Então, essas briguinhas, infelizmente, diminuem o padrão vibracional, inclusive, dessas pessoas. Então, eu acho que se fica com um conselho já inicial, eu acho a importância da nutricionista, bom, não vamos muito longe. Quantos nutricionistas já falaram mal de mim? Cara, eu sou o cara que mais dá apoio de todos os médicos. Eu não conheço nenhum médico no Brasil. Nenhum. Que dá mais apoio e valor à nutrição do que eu. E pra quem fala mal de mim quando eu vou falar sobre um alimento? Não é que eu não possa ser falado mal Cara, tipo assim, o cara representa a nossa profissão, cara. Nunca fiz um plano alimentar. Não vou roubar o paciente porque eu tenho nutricionista na minha clínica. Dou emprego para nutricionista. Dou o maior valor. Então, o que acontece é que muitas vezes... Os próprios colegas acabam diminuindo a profissão. Tomara que a nutrição não entre nessa vibração, sabe? Ana, que os médicos, isso aí, é um inimigo do outro, infelizmente. Por quê? Parece que estão todos insatisfeitos porque está faltando paciente para eles. E a nutrição, ela está ganhando paciente de médicos. E só a nutrição pode destruir ela mesma. Porque não tem como destruir a nutrição, tá entendendo? É tão fundamental e é tão óbvio na cara hoje em dia da importância. O nutricionista tem que se valorizar, deixar o colega de lado, deixar o outro médico de lado, outra pessoa de lado e fazer bem feito seu trabalho. Ninguém substitui o trabalho nutricionista. Uhum. É, eu, eu vejo assim, né? como eu tô na Essentia desde quando começou, há 16 anos, eu acompanhei assim, e que você acompanhou na medicina, esse crescimento da nutrição, como você está dizendo. Hoje tem mais nutricionista e muita nutricionista. Então, assim, eu vejo hoje elas estudando mais, né? A gente vai em congresso de nutrição, é o dobro de, de pessoas uhum. do que um congresso médico. Mas cada ano hoje, mais congresso Mais, médico. mais. E, e eu vejo que, assim, é difícil hoje, uma pessoa que cuida nessa área da medicina que você atua, né? Que a gente atua mais, que a gente atende mais clientes nessa medicina preventiva. É difícil você ver uma pessoa que não passa por uma nutricionista hoje. Assim, a nutrição, eu acho que virou algo que as pessoas estão tendo mais acesso. Antes era bem menos, então isso que você está dizendo da nutricionista, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Hoje tem muito espaço para nutrição, mais e mais, e elas estão se especializando em determinadas áreas, ou a parte de é, performance, ou até a maternidade infantil, como a gente estava dizendo. São várias áreas que elas atuam. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo mesmo. É e o que a gente não, já... não tem como acabar com a nutrição. A nutrição só tem a crescer. Só é, é, que, é que nem a medicina, Ana, né? minha preocupação é o seguinte, é. a Ana, a, a medicina é insubstituível, realmente, entendeu? Mas por que, que é uma área que está tão, tão uh, machucada, uma desconfiança dos médicos, aquela coisa de um querendo uma soberba, né? Por quê? Porque a própria área se destruiu. Quando tem uma área em ascensão, aliás, os povos são assim no mundo, né? E a gente, cabe a nós romper esse ciclo. É quando um começa a se sobressair, quando um povo, historicamente, começa a se, sobreviver, a se sobressair, ou um grupo, não só um povo, um grupo, ele se autodestrói. O ser humano é autodestrutivo, no final das contas. Então, nutricionistas tem que puxar o troço para cima. Puxar, para de denegrir vocês mesmos, falar, sabe, querer mostrar que... Vou te dar um exemplo, né? Há quanto tempo se sabe que, realmente, ficar comendo muito carboidrato à noite normalmente engorda o gordo. Uhum. Ah, mas não é bem assim, isso é carmofobia Cara, não fica tentando mostrar que tu sabe mais do que os outros. Porque se o pro cara, para o paciente que sempre fez isso, sempre emagreceu, cortando cabelo de noite, não tenta vender a roda mágica. Não mente, não precisa mentir. Não precisa inventar que só tu agora sabe uma técnica para que durante cinco anos, nos últimos cinco anos pelo menos, Todos os nutricionistas falando mal, não, porque não é bem assim, porque tem que entender, tá? e agora o que, que se fala? Em crononutrição. Porra, que porra é essa, gente? Crononutrição, que tá nome bom. bonito pra falar do quê? Do básico. Não, ingira alimento alto de alto impacto glicêmico, muito tarde na noite. Não, mas não é pra todo mundo? Claro que não é pra todo mundo. Agora, poxa, se a maioria fizer isso, vai ser beneficiado. Então, por que querer vender uma mágica para você? Porque aí que tá o pulo do gato de quando a gente começa a se destruir. Porque isso já gera um grau de desconfiança no paciente. Fala assim, cara, esse médico está querendo vender um negócio que só ele fala. Que coisa estranha. Daqui a pouquinho, esse nutricionista está querendo... Só ele fala. Mas para ele falar que funciona, isso não funciona, que está totalmente errado, o que, que ele faz? Ele denique toda uma outra geração de nutricionistas que conseguem resultado desse jeito. Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele detona uma teoria de vários nutricionistas... Porque é válida, é válida. Se funcionou com o paciente, tá tudo certo. Para quê? Para mostrar que ele agora tem um conhecimento acima daquilo, não sei o quê, e volta e meia, que vai acontecer? O mundo dá volta mesmo, que a verdade aparece. O que, que aparece agora? De novo. Comer muito tarde, impacto glicêmico alto. Não é bom. Aquilo que a gente sempre soube. Então esses são os, meios, os medos que a gente tem. Quando começa um... Singa, aqui no a gente fala assim, engalfinhar. Sabe? Querer um aparecer mais que o outro. E, cara, a nutrição é sensacional, é isso aí. Mas assim, pô, começa do feijão com arroz ali. Não tô falando da comida feijão com arroz, né? Pô, não uhum. tenta inventar muita coisa. Faz, faz o que dá certo. E aí depois você vai melhorando sem querer mostrar que você é o único que sabe aquilo ali, porque é totalmente diferente de todos os outros. Tá aí o conselho. Doutor, o que, que eu quero... Eu queria perguntar uma coisa para você. Você estava falando aí que você tem nutricionista na tua clínica, que você trabalha com eles. Quando você começou, como você decidiu... Você é cirurgião plástico. Você decidiu ir para essa medicina. Quando você chegou, você já não tinha... Você não tinha nutricionista, você tinha que você... ser... Você começou a tratar alguns pacientes sem a nutricionista. Qual que é a diferença que você pode dizer aí da nutrição? De antes e depois? Tipo, ah, o paciente que você pega... Por exemplo, o paciente que você falou que ia com você antes de você ter nutre, você indicava, mas ele não ia. Qual que era o resultado que você tinha na parte que você cura, trata aí, sei lá, hormônios, fadiga adrenal e tudo isso com a alimentação errada? Eu queria... É. Porque assim, tem muita gente que está assistindo essa live... Não só nutricionistas, né? Tem o um público aí que é os nossos seguidores uhum. e os seus seguidores. Isso daí eu acho que vai esclarecer muita gente dessa importância. Se você conta o resultado clínico, fala, olha, eu tinha paciente... Sei lá, conta alguns casos clínicos que você lembre. Sabe, ah, o paciente ficou cinco anos comigo e sem alimentação não tem não tem como. É, então, Ana, eu acompanhei muito a evolução da nutrição, né? Então, imagina que eu comecei a trabalhar como nutricionista há 11 anos. Por que, que eu comecei? Porque o que mudou a minha vida foi a nutrição, né? Eu comia é. muito mal, eu fui diagnosticado ah, com déficit de atenção, é, você foi mesmo, né? É. E aí eu tava com déficit de atenção, tomando três remédios controlados, mais um, mais um outro remédio. Então, estava é, me sentindo muito mal, faltava saúde para mim. E, e o grande lance foi inicialmente trocar uh, o fazer uma alimentação restritiva. Na verdade, no começo era restringir aquilo que eu sabia que não era saudável. Eu não sabia ainda colocar as coisas, trocar pelas coisas saudáveis. Mas enfim, só excluindo aquele mais nocivo já deu muito certo. Então eu percebia, fazia bom. Se isso foi o principal para mim e alguns desequilíbrios, outros metabólicos eu corrigi isso com suplementação, eu preciso necessariamente gerar esse impacto nos pacientes. Então falando sobre alimentação, eu percebia que ao falar já boa parte tinha parte dos seus sintomas melhorados. Foi, putz, imagina a hora que for um plano alimentar mesmo, e não simplesmente eu falar para ele, olha, eu acho que aqui tá te inflamando mais, aquilo ali. Ah, aí os resultados se sobressaíram de tal forma Ana, que eu lembro muito bem, eu acho que há uns oito anos, eu dando uma aula num congresso, ah, foi o primeiro congresso do da longevidade lá, eu Sabe. era o único garotão, o resto era, eram 12 padestrantes. Brasileiro tinha o mito do que estava organizando, mais botaram o Henry, mas eu. E eu era gurizão, o Silvio João passo na minha cabeça lá. Eu uhum. entrei, eu sou muito espontâneo, né? quem me conhece eu sou meio verdadeiro demais até. Eu olhei aquele auditório, tinha umas 300 pessoas e falei assim, onde é que vocês estão aí? Como assim? Eu tô vendo um monte de médico aí com 60 anos, o então, que, que eu tô fazendo aqui para ensinar o que vocês? Qual é o medo de vocês se exporem e, e fazerem algo diferente? E aí eu vi que não era só o medo de se expor. Era o medo de se expor sem a capacidade de visão. Qual era a visão do médico ali? Muitos, há muitos anos trabalhando sozinho, horto molecular a suplementação, sozinhos. Cara, sem nutrição não tinha condição. Era óbvio que não tinha condição. Então o que, que eu tinha visto já lá? Pô, então eu tenho algo a acrescentar para esses caras. Poxa, divide dinheiro, cara. Aproveita para dividir dinheiro e e ganhar resultado de paciente. Assim é que foi uma grande diferença na minha vida. Claro que eu acabei aumentando, como eu não ia trocar o dinheiro de cirurgia, fazer isso porque eu gostava, então eu fiquei, cara, vou ganhar um pouco menos, vou cobrar mais, mas eu dividi com os nutricionistas. Aqui, claro, dividi, no final das, no final das contas era mais parceria no começo, depois eu contratei mesmo. E eu condicionei. Então, é, é, assim, é imensurável, né? Tanto que eu passei a obrigar os pacientes a passar com nutricionista porque aqueles que passavam, o resultado era muito diferente. Uhum. Só que ainda naquela época, de 11 anos atrás, as pessoas tinham uma noção de que nutrição era para emagrecer. Eu pensei, Mas eu não quero emagrecer, Vitor. Mas uhum. quem disse que eu acho que tem que emagrecer? O negócio é que tu tem uma depressão, se não melhorar a alimentação, não tem como. E os resultados uhum. vinham a galope, né? Então foi muito rápido a minha ascensão no Brasil, eu acho que vocês lembram disso, foi de uma hora para outra parece Vitor, e do um dia que surgiu o cara surgiu um plástico falando, ficou famosinho de Instagram, ficava mas dizer, por quê? Simplesmente porque eu entendi que eu sozinho, eu era muito menos de que trabalhar em conjunto e que para mim, o mais importante por incrível que pareça, não era o dinheiro que me sobrava no final, era o resultado por quê? Porque se o resultado é positivo, tu pode cobrar o que tu quiser é. depois uhum. da Cana está falando isso porque eu acho que isso, como a gente falou lá no início Mostrar para nutri... pra, as pessoas a importância dessa, desse conjunto médico-nutricionista. Porque muitas vezes, lá no começo, que nem você falou, né? Ah, ficou famoso com o resultado. Porque eu acho que a propaganda do boca a boca, né? Tipo, a pessoa vai, passa para você e daí fala, pô, esse médico é bom e tudo mais, mudou minha vida. E dá um clique mesmo e a pessoa se sente muito melhor quando muda a alimentação. Então, é muito legal isso de ver a, a importância mesmo da, da comida. Quantos por cento você diria? No resultado clínico, tipo, você ah, fala, olha, parte da alimentação. Quando a pessoa Eu posso te falar que, em média, Ana, em média, tá? Eu posso te falar seguramente. Sabe por quê? Porque, bom, independente do caso, tá? Independente do caso. Uhum. Mas eu posso te falar hoje, porque hoje o Vitor do passado, que atendia muita gente, que é o outro toque que eu vou dar, que atendia muita gente para definição corporal, era isso que as pessoas queriam no meu passado. Porque, pô, me plástica e era isso que eu queria dar. Saúde. E melhor de composição corporal, de pele, de tudo mais, porque quem operava, pô, nossos resultados eram outros, entendeu? Uhum. Mas é, a partir do momento em que a coisa tomou uma monta muito grande, eu passei a atender muito mais doentes crônicos do que pessoas com composição corporal, para mim virou fazer conta de somar e subtrair, emagrecer, ficar fortinho, ficar fortinha, melhorar a libido, isso que todos os. Médicos blogueiros, né? Eu já fui, né? O médico um pouco mais assim, só foto sem camisa. Eu não critico ah! porque é uma fase, né? É o médico integrativo que ele quer virar, né? Na verdade, ele quer virar primeiro uma pessoa, como ele descobre o mundo dos hormônios, começa a usar hormônio e tal, e aí fica fortinho, fica bonito, começa a. Postar aquelas fotos de galã e tudo mais, que eu já fiz bastante, quando eu era mais novo também. Então. Não vou negar. Não ter... não vou negar. <risos> é, eu era solteiro, né? Aquela coisa, né? Então, tu não entende o um amigo aqui, né? Lógico. Então, mas, mas, enfim, passa essa não, fase. Né? Não vou estar sem assim, camisa, não. Mais ou menos. não. Não, não. essa camisa de é aberto, <risos> coisa assim, sabe? Mas é. Eu digo porque essa fase de, de pegar esses pacientes que querem ficar bonitinhos, né? Definição corporal, isso é só mais subtrair, sinceramente. Hoje eu atendo, 80% dos pacientes que eu atendo são problemas mais sérios. É muito mais legal de resolver. Porque tu vai muito mais a fundo. Como? Ficar fortinho ou não? Não depende tanto assim de nutrição quanto tu sabe usar hormônio. né Depende, mas assim, pô, dependendo da quantidade de hormônio que tu usa, e de combinação que tu usa, que a gente sabe usar essas ferramentas. Tá? Bom, dou aula disso. Né? tem um curso, eu e o Tanuro, vocês já estiveram lá muitas vezes, a gente dá aula de como... Os hormônios podem ajudar nisso, nesse processo, né? com uma alimentação que nem precisa ser tão assim. Agora, como isso virou muito fácil para mim e eu atendo muita gente com doenças crônicas, então, só hoje para te dar uma ideia, uma noção para vocês: eu tive paciente com Parkinson, tive uma pessoa com uma depressão e uma dinamia, uma falta de vontade de tudo, que não tem, não tem remédio que resolva, outra pessoa que está com dificuldade de ingerir alimento. Tal é o grau de intolerâncias alimentares que ela está, enfim, assim, é, é, é florido demais o meu dia, né? Então, eu atendo muita gente com depressão, com ansiedade crônica, com déficit de atenção, com problemas digestórios muito sérios, com síndrome do intestino irritável, com doenças autoimunes, pós-câncer, que é prevenida doenças cardiovasculares, ou teve doenças cardiovasculares, diabetes, ser é tanta gente inflamada, que eu posso te falar seguramente, Ana, e o Márcio, que é o um nutricionista que está comigo hoje, a equipe, porque a Andrea, eu tenho dois nutricionistas na minha equipe, dois, tá? Ou importância. A Andrea Bassuino, que de repente está aqui, mas ela tá com um bebezinho, então talvez ela seja um bebezinho. E o Márcio, que é um nutre, que adora intestino. Um, eu posso dizer, eles estão, assim, aqui, se o Márcio estiver para afirmar, 80% do resultado que Uau. eu tenho, e olha que eu deixo muito claro para os pacientes, tá? É da alimentação. Porque o suplemento, né, ele é um complemento que faz toda a diferença mas sozinho para as doenças crônicas que eu que eu trato não faz diferença infelizmente você diz ah não é só colocar é que os médicos integrativos ele tem isso aí eles infelizmente eles não boa parte deles entrou por uma oportunidade de mercado né mas poxa tem os médicos ficando famoso aí vou pegar a mulher vou ganhar dinheiro etc. eu entendo isso né eu entendo é uma fase às vezes né e vou ganhar dinheiro, vou ficar famosinho, vou virar blogueiro, tirar fotos de é, é né? É sedutor, né? Cara, é sedutor. Mas isso aí, tu vê, para isso, ah, ele não consegue dar tanto valor à nutrição porque ele não estuda a fundo a nutrição. Então, e mesmo se ele se ele estudar, ele não vai roubar o lugar do nutricionista. Mas ele aprende a fazer um modelo de alimentação, às vezes, e que tá certo. O básico é, não é difícil de fazer. Tanto que esses coaches, por exemplo, que tem aí, que vendem dieta pronta e tal, dá resultado, não, não, não cabe ao Vitor falar mal disso, se eu olho o resultado é uma paciente, tá bem, eu vou falar o quê? Ah, mas tu fez dieta com coach, não é nutricionista, não é médico, tu usou suplementos, usou cara, se o tá, resultado tá bonito, eu vou aplaudir, é. e fala, que legal, deu certo para ti, não tem esse medo de concorrência, sabe? Mas às vezes essas pessoas não têm noção da, do valor da nutrição, porque às vezes também o nutricionista, grande parte, está se posicionando no mercado errado. Tá mostrando que só, só dá emagrecimento não para tem um mundo da nutrição doença autoimune para câncer, pra tudo é muito importante então é, é totalmente diferente o resultado. É, do eu nutricionista. Fiz... Eu fiz é uma, uma, uma definição aqui. só complementar. Uma definição que eu gosto muito, né? Porque desde que eu vim trabalhar na Escente, eu, eu trabalhava na área de telecom, celulares e tal. Sempre gostei de alimentação, suplementação. Sempre treinei. Uma definição que eu gosto muito é a. A medicina, a, medicina a medicina ou a nutrição do estilo de vida. né? Então, tem várias Sim. definições, preventivo, integrativo. A medicina e a nutrição do estilo de vida, eu acho que quebra um pouco esse paradigma da coisa da dieta, que a pessoa já vem com uma negatividade, que ela acha que ela vai sofrer. Dieta igual sofrimento no futuro. Mais ou menos isso. É, a medicina a gente... a de vida, você previne doenças, cura doenças, e aí você muda o ambiente na casa inteira, né? estava falando... De, ah, se a mãe faz dieta e o filho não faz A gente começa a ver que Essa nutrição, essa medicina Começam a contaminar Beneficamente a, a casa inteira né? É, cara É sensacional é, é, Enxergar o a virada de jogo né? Quando eu quando eu fiz medicina Eu acreditava que para que ir no nutricionista? Não precisa emagrecer Olha que pensamento pequeno Mas é um pensamento ainda de muitos brasileiros Isso quer dizer Nós precisamos posicionar a nutrição no papel que ela tem eu faço isso todos os dias na minha clínica. Eu deixo muito claro: meus pacientes que estiverem aqui são prova viva. Eu sempre falo, não esqueça. Agora você vai com o principal agente da sua transformação. Eu preciso entender, organizar essa equipe. Agora, sem o plano alimentar, até para colocar a responsabilidade dos pacientes, sem o plano alimentar não precisa ser. Às vezes precisa ser radical, né? Às vezes não. Precisa ser radical. Mas sem aquilo ali, a gente não vai conseguir resultado. E nas doenças crônicas que eu atendo. É a maior das verdades. Eu Não tem como claro. começar sem melhorar o trato digestivo e o aporte nutricional. Não tem como. É uma fruta inesgotável de inflamação. É Uma das perguntas que eu coloquei aqui foi exatamente isso. né? Sobre doenças crônicas e doenças autoimunes, Porque é como você estava falando do suplemento. né? O suplemento ele é um complemento. Muitas vezes a pessoa vai, começa, ela começa a tomar vários suplementos Ou mesmo lá, você vai lá, passa em consulta com você Você dá todos os medicamentos e tá? Mas a alimentação tá totalmente errada Ela vai ela vai praticamente anular o efeito daquilo tudo que você tá dando como complemento Ela e pode a... até anular, né, Ana? Oi? Ele pode, ele pode até anular algumas coisas, né? Eu, eu costumo dizer assim, né? Tem gente que me leva, às vezes, um pai e uma mãe lá Paciente antigo já, né? Fala então, assim, pô, Vitor, vou Trazer eles não vão mudar a alimentação? Ajuda alguma coisa? Uai, ajuda alguma coisa? Tô... Óbvio, eu normalizar uma vitamina D já ajuda. Uhum. Eu tô falando de vitamina D que todo mundo conhece. Imagina melhorar uma B12, imagina melhorar um ácido fólico, melhorar um zinco, serem tudo junto. Mais um nível de testosterona, mais um nível de estradiol na mulher, ou seja, lá o que for. a gente vai das coisas mais conhecidas para as coisas menos conhecidas. Botar uhum. um picnogenol, por exemplo, alguém com doença cardiovascular, Faz uma diferença absurda, mas aí né. O é, um efeito poderia ser tão melhor como eu, eu, Com mudanças pequenas Às vezes Às vezes é uma questão de tomar mais água É um troço absurdo, entendeu? É um absurdo, não tenta né? é um fato disso então, Tá para provocar um efeito gigantesco E outra coisa, né, Ana? É a possibilidade de Ah, mas eu tenho preguiça disso Ah, não dá tempo do meu dia Tem complementos e complementos Tem coisas ali que eu, que eu posso substituir Uma refeição que não equivale A uma refeição saudável mas equivale uhum. muito mais do que uma refeição lixo. Então, pô, só isso já muda. E como hoje é palatável, diferente do passado, então era um esforço antes de tomar um complemento, alguma coisa. Eu lembro, na minha época eu tinha que tomar aqueles aminoful, um troço parece um xarope horroroso de aminoácidos <risos> para tentar ficar forte e tal. Tomar, tomava também. E, é, e hoje em dia não tem nada a ver com ficar forte. Até, até se usa para isso também. Mas hoje em dia é uma substituição de uma refeição na correria do dia a dia. Então, Poxa, só esse tipo de dica, né? na pessoa incorporar já vale muito. Agora, claro, se continuar com o estilo de vida muito ruim, uma pessoa com doença crônica, doença crônica é. não resolve. Aí não adianta. É, o suplemento é muito conveniente, né? Deixa eu pegar algumas perguntas. Eu viajo, um muito. Tinha, como é que a gente ia ter quantidade de ômega 3, cara, numa alimentação, para compensar a quantidade de ômega 6 que a gente ingere? Não tem jeito, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu, Vitor. Eu, Victor, eu... Uh, eu por conta de alguns polimorfismos meus né, Que, que me levaram até o diagnóstico que eu tive E tudo mais Cara, eu funciono com 5 gramas Gramas De ômega 3 por dia Então não estou falando de 5 gramas de comprimido Que tem ácido graxo poli Ácido graxo saturado lá dentro Eu estou falando de Ácido graxo poli ômega 3 Então não tem como né? Ah, teria como vida na natureza? Como? Se você for na natureza, vai morrer mais cedo Primeiro, na natureza nós morreríamos mais cedo Segundo, eu não teria essa quantidade de ômega 6 Que a gente ingere e muito menos Quantidade de estresse Não tinha telefone, não tem poluição Então pode, muda tudo, infelizmente as pessoas ainda Têm uma noção de que é não uma suplementar porque não é natural Então faz o seguinte, abandono o abandono do celular que não é natural Toma água do riacho que não é natural não é... Mudou tudo, né, cara Então a suplementação nos ajuda demais Sim, só que infelizmente para doenças crônicas, né, quando a gente assim, problemas mais sérios, poxa, ou muda a alimentação ou, ou fica muito difícil de ter uma melhora realmente. Uhum. que quando o paciente chega para você, por exemplo, ah, vai passar pelo teu nutricionista? Qual que é uma das primeiras coisas que vocês mudam assim? Porque assim, você pega uma pessoa com mau hábitos, né? Então a pessoa chega ali, ela tem hábitos assim alimentares que realmente vai, você precisa mudar aquilo. que, que você, por onde você começa? É para ter mais adesão. É. Né? Por onde se começa? Qual que é o primeiro? Ah, o açúcar, o glúten, é hidratar mais. O que você muda primeiro? Olha como é, mudou como as coisas. Né? Os seus é, Olha como é que mudou as coisas. Eu há 11 anos o que eu fazia? Eu falava, eu só, eu só entendia de uma coisa, aquilo que tinha mudado minha vida inicialmente. Uhum. Eu falava assim, ó, tira os produtos com glúten, e com lactose. E era brinca, parecia brincadeira todo mundo melhorava um pouco, às vezes totalmente. Uhum. Aí veio o um negócio. É, que esse negócio de glúten, lactose, é mito, tal cara. Quem tira, pode falar se é mito ou se não é. Simples, uhum. fala O seguinte, em vez de ficar discutindo, eu sou nutricionista foda, isso é mentira e em 30 pacientes teu. Pega 30 e fala: 15 tira 15 não tira um mês, ver que quanto vão se sentir melhor e quando vão se sentir pior. Uhum. É inevitável. A coisa vai acontecer. Mas claro que evoluiu muito. Qual era o negócio do glúten lactose no passado? Não tinha produto sem. Ou seja, era comida de verdade. Tirava glúten lácteos, não sobrava doce, não sobrava pão, não sobrava farinha, biscoito. Okay. O que sobrava? Comida. Claro que era esse o grande resultado. Também, né? Também. Mas aí, hoje em dia, eu sempre começo no que eu acho mais importante. é Como eu já tenho um paciente que chega a mim que já está esperando ali seis meses a consulta, então já pesquisou algumas coisas, já percebeu que algumas coisas ele já tinha que mudar. Então, para mim, tem dois pontos. Primeira coisa, limpar a alimentação para comer mais comida de verdade, esse é o ponto. Mas boa parte dos pacientes, e comer mais comida de verdade, não é restringir carne, é comer comida de verdade. Arroz uhum. e feijão, como eu sei que arroz e feijão não vai no café da manhã nem de tarde, então eu sei que ele não vai ultrapassar tanta a cota, né? Então, uhum. esse seria o inicial. Como o paciente que chega a mim, ele já vem meio esgualepado, esgualepado na, na, na terra galderia aqui, já vem meio ferrado, sabe? Com muito, ah, muito, tá muito problema. Então teria o um passo além, que é tornar a alimentação mais anti-inflamatória possível. Tá? Esse seria o um passo. Aí o que, que é anti-inflamatório? Realmente a gente vai evitar a farinha de trigo, a gente vai evitar a farinha de arroz, que aumenta muito a glicose no sangue, a gente vai tentar mais farinhas de oleaginosa se for recorrer à farinha, a gente vai consumir carnes, moderadamente escolher se ele tá exagerando muito num tipo, a gente troca. Isso é uma questão de jogo de cintura para que a alimentação dele mude o padrão. E aí torne-se mais anti-inflamatória para ele, porque cada indivíduo tem um padrão, né? Ele tem uma identidade biológica. Bom, mas como muitos fizeram as duas partes comigo, porque eu vou te dar um exemplo. O paciente marca a consulta hoje, vai ter daqui a seis meses. O que ele faz? Já que se ele tiver ferrado, ele vai tentar alguém. Não, é, vai resolver não vem né vou ficar muito feliz quanto mais cedo o paciente resolver se não for comigo, eu for comigo eu tenho que aplaudir, vou ficar triste agora, muitos chegam até mim né e já tentaram outra coisa então uma ou outra coisa já fizeram aí eu vou pro terceiro aspecto assim, já que grande parte dos doenças crônicos tá com o intestino totalmente hiperpermeável já tentou de tudo já tá, a integridade intestinal já foi pro saco há muito tempo então eu vou pro terceiro aspecto, assim, putz, já entrou com isso de verdade, está comendo bem, já é mais um, um restringir certas farinhas farinha tal, que necessariamente vai cair no low carb misturado com o mediterrâneo, esse segundo aspecto, mais anti-inflamatório e sem aquele impacto glicêmico. O paciente vem muito ferrado, ele vem com excesso de peso, resistência insulínica, e aliás a resistência insulínica geralmente está na base ali, de boa parte dos problemas dele, então a gente vai pro terceiro aspecto, focar em intestino. Bom, aí focar em intestino é uma festa. Porque é, a, as estratégias são bem restritivas. Eu evito ao máximo ter que recorrer a isso, mas é, boa parte dos meus pacientes, vou, vou dar o um exemplo, hoje eu tenho de sete pessoas aqui em Porto Alegre, eu sete por dia, em São Paulo, oito. É, destes, seis se, Cinco pacientes, eu comecei com estratégias restritivas alimentares. Não tinha outro jeito. E eu deixei bem claro para eles. É por isso que eu falo que a nutrição, no meu, no meu caso aqui, né? Com o nutricionista, uh, ele que recebe eu os maiores pepinos. Os pacientes chegam e vão falar assim, ah, porque é, tu, eu... Tu, bah, já, já vi que tu vai me cortar tudo, friend. Eu não vou cortar nada, não. É o tendo o nutricionista. Coitado. Essa, claro. não, coitado. Até o Márcio, engraçado, o Márcio... É, entrou comigo no momento que agora a Andréia teve bebê e ficou em casa, né? Uhum. E a Andrea comigo pegou um ritmo, que ela sabe que é um ritmo acelerado ali, né? E eu, eu exijo que dê a dieta na mesma hora. Esse negócio de levar para casa a dieta do paciente desanima, não, sabe? Um monte de já coisa. Já sai com a não, dieta não, não, já. Cara, não acontece, sai. Então, ó, pensamento rápido. O paciente tá falando, acelerado, cara. Eu já fiz todo o papel. O nutricionista não precisa prescrever suplemento a maioria sou eu que prescrevo ele vai uma outra coisa tá? não precisa avaliar o paciente pesar medir nada chega tudo mastigadinho. agora pô uma bomba fazer uma, um plano alimentar tem uma hora para fazer um bom plano alimentar e claro que volta e meia no caso muito complexo né muito eu vou fazer uma fase mas entrega hoje de noite então esse é o prazo né enfim gente eu sei que uh, como a, os, os, os pacientes, às vezes, são muito complicados, né? O caso é muito complicados, Se a gente não fizer uma restrição muito grande no começo, a gente não dá o um arranque. Então, eu aproveito que o paciente chega empolgado e fala assim, olha, vamos lá, dois mesinhos radical. Radical tem que fazer exatamente o que o nutri falar para ti. Os cinco pacientes hoje foram esse caso aí. E eu e aí eu tenho uma segurança, que é uma coisa boa, de experiência minha, né? Eu assim, olha... Se fizer isso, tu pode ter certeza que a chance de resolver o teu problema sobe mais de 50%. Doutor, mas nunca melhoraram o meu problema, eu tô há 20 anos sentindo assim. Hum. Então, vamos lá. Nunca ninguém fez o que deveria fazer, porque a causa, né? Só os efeitos, só os efeitos, só os efeitos, a gente não consegue dar causa. Então, o Márcio brinca, o Márcio já, já tem meia idade, né? Mas fala assim, porra, já fiz 500 cursos de pós-graduação. E igual essa que eu tô fazendo na clínica aqui, nunca fiz. É a parte prática, muito se lê, muito agora, quem que doença crônica procura um nutricionista? São raros, né? É. Então, o nutricionista, por mais que ele estude, ele não tem oportunidade de trabalhar em conjunto com o médico e vivenciar na prática o que ele tá tratando, gerenciando, silenciando essas doenças, né? Então, é muito legal, muito, muito, muito diferente. E o meu gosto é que todos os nutricionistas que são preparados para isso, consigam resolver né e receber esses pacientes, porque são eles é que podem ter um poder maior de, de, de resolver esses casos. É, e esse, esse vamos dizer, esse sprint né inicial do tratamento, se o cara segue e ele consegue oh. ter sucesso, nossa, a motivação multiplica por 10, né? Lá em cima, né, cara? eu conto com isso, né, então Eu tenho que contar com isso, com a motivação dele. É, são esses, esses, Em inglês tem, né? Quick wins, né? Aquelas vitórias no curto prazo que o cara... Aí se motivou para o resto do é, é Ó, eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas, né? Porque já tá uns 10 minutos para a gente acabar essa live. O papo tá super bom. Eu sabia que não ia faltar assunto, né? Conversar com você hoje. Pode perguntar tudo se vocês quiserem, hein? Olha só, tem muita gente me perguntando aqui. Tem várias perguntas, mas uma pergunta que fizeram aqui, acho que umas duas vezes, sobre se você... É, tem algum tipo de dieta que você acha mais eficiente? Tipo, ah, dieta do tipo sanguíneo, low carb. Que tipo de dieta que você fala assim? Ah, essa dieta que é mais fácil da pessoa aderir uhum. e mais eficiente. Não que seja a única, porque, como você já falou aqui, cada paciente é um. Tem uns que tem algum tipo de restrição, outros não. Mas tem alguma que você fala, ah, essa daqui foi a mais eficiente, que a, gente, que, eu, que a gente coloca em prática e as pessoas aderem mais. Eu acho que em termos de adesão, Ana, adesão é, todas as dietas são difíceis, tá? porque uhum. o problema não é aderir à dieta, o problema é mantê-la depois. O que acontece aqui no Brasil? né? Dá quatro meses o paciente segue, no quinto mês ele tem o Natal, ele tem as férias do filho, ele tem lá o casamento, o carnaval, sempre tem alguma desculpa. E aí, nessa desculpa, a coisa desesculhamba totalmente, né? E a pandemia mas... agora, né? E tudo Era... é depois das datas, né? Depois das datas, datas, depois problema de... né? sim é essa pandemia, eu falei que parecia que o mundo ia acabar, né? O povo tava comendo sem freio, assim, achando que não ia voltar mais nada ao normal. É, mas é impressionante, sabe? Então, dentro das estratégias nutricionais, eu acho que é aquela mais fácil de fazer. Porque não é uma, não é uma, não é uma comida tão inacessível assim, né? E... E até com mais estudos, inclusive, né, que pode melhorar tudo. Todas as condições inflamatórias podem ser melhoradas, não 100%, porque às vezes tem que encaixar mais as peças. Mas sim, doutor, eu tô low carb, né? Eu não tenho dúvida disso, porque a é, uh, low carb, sim. o que eu acharia interessante? Se fosse uma low carb com um, uh, um pouco mais de variedade, em tipos de gordura, eu gostaria mais, tá? Uhum. Sonho que fosse desse jeito. Ou seja, uh, não exagerar muito em carne vermelha. Não acho ruim carne vermelha, não é esse o ponto. O ponto é que a carne vermelha ela carrega determinados tipos de gordura, o peixe e outros, o porco. Outros. Então, se pudesse uh, maneirar um pouco nesses excessos que acontecem quem vai para low de muita, só carne vermelha, carne vermelha, apesar de não ter nada, assim, grandes estudos mostrando que isso seria prejudicar. Prejudicial, eu atendo a exceção, né? Então, na exceção, talvez aquilo em excesso possa ser algo um pouco ruim para ele. É claro que nem se compara com o excesso de bolo de pão, nem se compara, tá? Mas e no mundo ideal, né, Ana? Porque, como peixe fresco, pescado no mar é rico, enfim, é, um, é algo um pouco difícil em algumas regiões do Brasil. Eu, na medida do possível, se fosse adaptar essa low carb, então. Para uma low carb, para quem tem condição um pouco mais mediterrânea, aí eu acho tranquilo. Por que low carb, Vitor? Porque eu acho que a grande maioria dos pacientes eles exageram em carboidrato. Esse negócio de uhum. assim, ah, porque exagera em proteína. Cara, é um papo meio querer ficar em cima do muro, sabe? Para agradar todo mundo. sabe Tem muita gente que quer agradar as pessoas. Não, porque eu vejo muito no consultório que exagera em proteína. A proteína a pessoa come no almoço ou no jantar. A menos que como um boi no almoço e no jantar, o resto do dia vai ser recheado de quê? De farinha. Cara. Então, assim, é a farinha que é o problema de a maioria. A maioria exagera em farinha. Isso não quer dizer que a gente pode sair comendo um boi. Não é isso, né? Mas eu acredito... Eu, eu é mais acredito... né? É, mais... é, eu acredito que essa linha a seria um... fazer, né? mais, mais bacana de fazer um mediterrâneo meio louco, A gente chama de meio de modificado. Uhum. Mas não é a mais fácil. Porque tem lugares do Brasil a gente não encontra alguns produtos. Então, no cara, fica mais fácil de fazer. E, pode falar, que agrada todas as doenças. Olha, está recebendo muitos elogios aqui, que você é um médico ótimo. Que te a produção, tudo aqui, ó. Agradeço muito né? Também é o seguinte, né, Estou falando a coisa que. As pessoas. engraçadas vou puxar uma brincadeira aqui. sabe que lá na odontologia. Eu, há anos, estou falando há uns oito anos, eu era odiado pelos dentistas também, né? Por quê? <risos> Porque eu falava que a pela merda do, do, do, do flúor trazia consequências à tireoide. Eu não falava que fazia mal para a boca. Faz bem para a boca. O problema é que arrebenta a tireoide. E se arrebenta a tireoide, arrebenta o corpo todo. Tá. Aí eu era odiado. Eu disse, Por que está que se metendo bem, na minha área? Eu falei, o dia que tu boa. me trouxer um artigo falando que o flúor é safe para tireoide tá tudo ok, eu vou aplaudir. O problema é que tem vários artigos mostrando que não é seguro para tireoide. Não, porque meu professor... Nunca era um artigo. né Sempre o professor. Porque aquele professor... Que... Eu ia ver, ele sempre referenciava um cara, que era um cara patrocinado pela Colgate. Ah. É. Aí, depois de um tempo, como os dentistas também passaram a fazer algumas coisas que supostamente eram de médicos, eu nem escuto esse, esse tipo de coisa. Acho que cada um sabe fazer o que sabe fazer está tudo certo. Eu não fico preocupado se o dentista está fazendo algo que eu faço. Eu fico preocupado com o que eu faço. Já é muito. Cada um sabe o que faz, né? Aí comecei a ser adorado por boa parte da odontologia. Por quê? Porque eu falei que eu não me importo com isso e eu acho que o médico tem que parar de se importar com o que o dentista faz. Porque esse papo furado do médico, não, eu não me importo com o dentista, eu me importo é com o paciente que pode ser danificado. Ah, papo furado. Você está se preocupado com o bolso, Vamos falar a verdade, isso é a real É disputa de mercado Eu não tô questionando se ele Eticamente está certo ou errado, eu não me meto nesse tipo de coisa Não faz sentido, não vai mudar Se o paciente gostou do resultado do dentista Ele vai dentista, se ele gostou do resultado do terapeuta vai no... Se ele gostou do resultado do João de Deus Ele vai o João de Deus E quantos a gente não sabe que saiu de lá curado? Por efeito da sepa, Não sei, por fé, seja lá o que for Não cabe a eu ficar enchendo o saco eu Não faça isso mas eu tô me sentindo bem, Vitor, tô muito bem, melhor do que tu. É, às vezes é isso, né? Então, é, eu, eu passei por uma época, então, que eu fui odiado, daí passei a ser dourada, né? Porque eu dou apoio para cada um fazer o, o que acha que deve fazer, que se sente seguro por fazer e que pague pelos seus erros. Né? Assim como a nutrição, aí, tem muitos me aplaudindo hoje, né? Basta amanhã eu falar um post falando que o ovo faz bem e que. Colesterol não é o meu problema. Que às vezes já, já basta uma a pessoa ser tão flexível e ter começado a me atacar. E vocês devem sofrer isso nesses mercados também, né? Eu sei que já sofreram disso, né? O produto é ótimo, é top, mas daqui a pouquinho alguém inventou lá que, ah, não, aquele componente lá, ah, então esse é sem Não, peraí, que uma história. Que tá? é, assim? é, é ruim lidar dar com isso, né? Cara, você está num mercado onde as pessoas são voláteis. E essa volatilidade, e ser volátil é muito ruim, porque a pessoa não tem uma opinião própria. Ela depende do que os outros vão ficar influenciando o tempo todo, né? Ou então, se manter nesse mercado da, da saúde, da habilidade, é muito interessante, até pela briga entre os próprios concorrentes, que às vezes é uma briga feia de ver, né? É, o Vitor pode falar mais, né, Vitor, sobre isso. Hoje está mais respeitado... A... Ah, assim, a gente... Muita mentira, né? Muita mentira, muita gente volátil, muita gente que acredita... É, aquilo que, que você é que... falou, eu acho que aquilo que você falou no início, né, dos nossos produtos, dos rótulos e tudo mais, eu acho que assim, eu acho que a gente não sofre tantos ataques, eu acho que pela forma que a gente se posicionou desde o início. Sim. Que foi No início, eu acho que a gente é, apanhou um pouquinho mais, assim, né, porque essa, esse posicionamento nosso de manter o rótulo limpo... Né, de você ter todas as informações ali e tal, eu acho que pode ter incomodado um pouco. Mas, é, para nós, o que importa mesmo é a confiança que vocês, né, os prescritores, tanto médico quanto nutricionista, até outros profissionais de saúde e o, e o principal o cliente, confia muito no nosso produto. Então, eu acho que isso daí, no início... Que nem você falou do teu início, né? O início sempre é que você vai quebrando paradigmas ali, mas depois eu acho que ficou mais... É um pouco mais tranquilo, mas essa do rótulo limpo aí a gente inovou e deu um pouco de trabalho. Eu lembro que no primeiro, no primeiro ano, claro, os médicos, as nutricionistas, os nutricionistas, os educadores físicos que já conheciam a Essente, a Farma, quando a gente lançou a Essente, a Nutrition, já confiavam e acreditavam e viram que o produto era legal. Mas o varejista, né, as lojas, que é o canal principal que eu atendo, os revendedores, lojas de produtos naturais, os suplementos, eles não entendiam muito qual era a nossa proposta, porque realmente o paradigma do suplemento era o potão de 2 kg de 3 kg naquela coisa mais voltada para performance né Eu lembro quando a gente lançou o Whey, que era uma latinha, ah, mas isso aí não vai vender, isso aí é só para mulher mulher. Né? Ou seja, o cara... E aqui é um produto que parece um achocolatado, né? o Cacau Whey, o imuno, os nossos Whey. Mas ao longo do tempo, acho que ali depois de dois ou três anos, quando a marca começou a ganhar corpo, é, virou um paradigma novo. Então, virou uma categoria nova de suplemento. Né? A suplementação funcional, a suplementação clean label, etc. A gente conseguiu trilhar esse, esse caminho novo aí. aí. Hoje a gente olha para trás, pô, é muito, muito legal ver que é, não não só nós, né todas as marcas que hoje fazem parte desse mercado, a gente conquistou um consumidor que na época consumia esses suplementos importados. Né? Então o suplemento nacional hoje é visto pelo público A, né? público de, de, de... que é o que ia para o exterior comprar suplementos Hoje ele compra uma marca nacional e confia um monte E um monte de gente é, ainda acha que a marca é internacional A gente vende na Europa, a gente vende nos Estados Unidos Mas pelo rótulo, pelas pelas palavras em inglês Ah, é do Brasil? O pessoal não entende muitas vezes que é que é Mas eu acho bacana a gente ter conseguido né, ter a qualidade da Produto Essente hoje aqui no Brasil, onde todo mundo pode ter acesso. Sem dúvida. Né? Porque você usava né, alguns produtos importados. Eu lembro que no começo, quando a gente conversava, doutor, você falava de alguns produtos que só comprava fora. E aí, quando a gente lançou, você passou a usar o da Essente ou alguns. Eu lembro que no início você falava, ah, esse daqui eu não encontrava aqui. Não, é bom demais, é, é muito bom ter isso disponível aqui e mais engraçado ainda, eu acho que foi o, o, Fá, o Fábio, o padre Fábio que estava falando contigo, né, Ana, que estava na Europa e viu, é. então, é uma legal, cara, legal demais, entrou na live no final, eu entrei, entrei, é, e o Bom, o padre foi um que eu apresentei a marca de vocês Falei, Pá, cara, tu precisa no teu dia a dia, naquela correria de, de viagem dele pra show tá? e tal Falei, cara, tu tem que ter umas coisas boas, é, saudáveis e que tu leve pra, pra cima e pra baixo Pra facilitar a tua vida, cara doutor Eu tenho, tenho um problema Mas eu, ele gosta de paladar também, né? É, Adoro, meio... é então, ele tinha uma coisa, né? Assim, porque o produto não, saudável não era gostoso. Uhum. Aí apresentei. Bom, ele viciou, né? O negócio de vocês. Não, ele, e... come, ele consome muito. E quando ele prova um produto novo, ele fala dá pra mandar um container pro Porto Santos? <risos> Eu dou muita risada. com ele. Cara, é muito engraçado. Ele uhum. viciou no negócio. Eu lembro do, um dos primeiros lá em semana que ele tinha comprado, né, Que ele tinha uhum. comprado, não. Que a gente tinha mandado pra Eu ele, né? para ele, né? Uhum. ele, É. Aí eu lembro que eu fiz uma lista para vocês, né? Falei assim: ó, eu acho que ele vai gostar disso, disso, daquilo, já conheço o Paladar tal. E aí foi. Um pouquinho de tempo depois estava num show, eu tava junto lá. Ah, e... eu lembro, no Rio Grande do Sul. Em Gramado mandou uma é. foto, ele mandou uma A foto. A gente mandou uma foto, disse, cara, tô conseguindo Bahia fazer um. É eu falei, tô conseguindo fazer o Fábio consumir uh, avocado com whey depois de um show hum, e adorar. Sim. Eu lembro cara, cara. disso. Cara, e, e foi muito bom, né? Então, para você ver como facilita a vida das pessoas, né? Cara, ter tem um, um suplemento de boa qualidade. E como é legal de nós, eu, eu trabalho na Europa também, né? E eu enxergar lá na maior rede so social. Ah, é, é. Lá em Portugal, né? A maior rede, tipo, supermercado lá. Vocês têm, têm produto lá dentro, cara. Não é, só claro, isso, claro, né? É, um é, um inglês, é. E conhecido. E os portugueses, os clientes meus lá, conhecem e gostam do produto, então é um produto que é gostoso. É, mas isso, é, voltemos aqui, inclusive à é história da nutrição, né? O produto de vocês é um aliado e segue o, os preceitos da nutrição funcional, né? É nutrição funcional, os ingredientes funcionais. Aí hum. foi é a nutrição funcional que deu, mudou o Brasil, mudou a, a história da saúde no Brasil, sem dúvida alguma. É, somos super agradecidos à nutrição funcional no Brasil, porque assim, nos acompanha desde o início da Essential e, e a gente agradece de, né, por muitos... Muito Olha quem adora lá adora as coisas de vocês aí, também. A um aqui, é. Ah, oi, Camila! Não Olha importa como... nada, né? Ela usa tudo. Essa é a minha maior ah, fã aí, ó, dos produtos. Construtora, também. super informa Na... Só a falta é isso. Tá, ela tá é, ela tá, tá muito... já vi aí os teus treinos aí, olha. É, tá. Tá aí, olha, tá vendo? Tá inteirinha lá, ó. Tá bom, tá. Não, eu <risos> um é. Doutor, eu acho que a gente acho tá chegando, ser, final é aqui, é. tá chegando Quero no final aqui. tá chegando Quer fazer mais uma pergunta? Escolha uma pergunta boa aí, pode fazer que a gente fecha aí com uma pergunta bacana para homenagear esse o dia para quem não sabe entrou depois aqui nós estamos aqui numa live nesse dia tão especial que é o dia do nutricionista e do nutricionista comemorando aqui e, e enaltecendo merecidamente a profissão de nutricionistas eu, eu brinco que eu sou nutricionista é, um nutricionista é, que é que a pessoa é frustrado, frustrado. É, um nutricionista frustrado, é... Porque eu amo estudar sobre a ciência dos alimentos. Eu amo, simplesmente sempre, sempre desde que isso mudou minha vida, eu passei a, a estudar incessantemente e passei a admirar muito o poder da nutrição. Ah, no, no teu dia a dia e na tua Você rede social, conta, né? Puta, boa parte dos posts, se não se bobear, a maioria é de, de alimentação e de nutrição, né? Exatamente. E, e, e às vezes eu faço esse tipo de post, cara, até para fugir de polêmica, né? Então, de ficar, ó. Vou falar de metabolismo, sempre vai vir um chato incomodar. Uh, e nutrição parece ser um campo um pouco mais tranquilo, assim. Hoje em dia já não. Tu falar de uma coisa, já não assusta tanto as pessoas, mesmo que no passado, falar que o leite não era essencial como uma fonte de cálcio, parece que tu. Tu criava um movimento hater contra ti, uma coisa absurda. Como assim? Eu é, devo, é, me é, senti é, bem é. com leite. Mas tudo bem, pode até se sentir bem, mas isso não é essencial à tua saúde. Mas se quiser tomar, né, bola para frente. E hoje isso já não assusta mais as pessoas tanto, né? Tanta informação, tantas informações de qualidade que a gente vem... Que, que um monte de profissional de saúde vem vinculando aqui sobre alimentação saudável nas redes sociais. É, perguntaram um pouco o que que você usa eu ouvi uma pergunta ali perguntando quais é, que a, a, os nutricionistas da tua clínica orientam se a pessoa é, opta pelo veganismo que tipo de proteína que vocês indicam mais que é. assim você não é vegano né gosta do um bom churrasco gaúcho que eu <risos> e se um paciente ele é o vegano ele opta né em ter uma uma dieta com a proteína vegetal qual que é a escolha de vocês então assim ó eu eu, eu, eu sou partidário do sim uh, respeitar a opção de cada um uhum. deixando claro que dá para ser saudável sendo vegano vegetariano onívoro ou até carnívoro depende uhum. do caso então tem pessoas que não podem ser veganas tem pessoas que não podem ser onívoros simples assim é, principalmente quando a gente fala de doenças crônicas é, A gente precisa é, Seguir alguns passos Mas quando a pessoa é vegetariana Eu prefiro Que ela ingira whey Se ela for vegetariana Ou seja, ovo -lacto, né, Porque ela não fica ingerindo tanto produto lácteo Mas que ela ingira whey Porque ali eu tenho um aminograma né? a, a qualidade dos aminoácidos Diverge um pouco Daquela alimentação bastante vegetal Dela e eu acho que aí compõe melhor os aminoácidos que ela vai ingerir ao longo do dia, que são os constituintes das proteínas para quem não é da área da saúde. Quando a pessoa é vegana vegana e ela ah, então ela tem ah, uma, essa restrição né, de não consumir nenhum produto de origem vegetal, animal, abaixo um pouquinho o volume, senão fica dando o eco. Né? Aí, deixa eu pegar alguma coisa que eu, que eu gosto aqui tem? Ah, tá aqui, ó. Mas esse é o vegetal, né? Ah, é. Aqui, ó. É uma ótima opção. A Camila uma coisa. Vocês pagaram ela, né, Ana? Ah. É a amizade, ah. Somos muito É, a logística já está organizada. É pior que ela está fazendo mesmo. Já. Ela gosta. Sim. Ela deu um você provar. Ana, eu sou viciada em tudo. Eu, não, eu não consigo viver olha, sem esse leite um acho... dela Uau. todo dia. É. É leitinho de um coco, tempo, né, mas... Ele não gostou é. muito. Não gostou? Não é que Não vi. faz nada. Eu, eu vi. Eu vivo um sem vi. esse leite Pode, olha. Leitinho de coco aqui com, com o Choco Kids que ela colocou. Choco Kids, é pra criança, é? né? Não, eu adoro. Choco Kids, Choco Kids, Choco Kids, tá? É, é. Essa aqui é a ah, E ela bota um pouco do, do Imuno way que ela gosta bastante aqui, uhum. tá? De noite, para quem não conhece. que é uma excelente forma de ajudar na imunidade. Agora já dá pra falar, né? Antigamente, se a gente falasse, há um, dois meses atrás, propaganda, né, entendeu? É. E o sabor do, é. do imunoei é assim, é Sensação. imoral, ah, imoral. Cara, sensacional. Aí, eu, esse aqui é, um, é uma das, das formas, parece que a gente combinou, né? Mas não combinamos, nossos armários são cheios mesmo. Isso aqui, ó, é uma outra forma de uh, suplementar ou complementar uma proteína vegetal. Aqui, ó. Então, o que, que a gente olha, né? ensinar para as pessoas quando a gente olha para as proteínas animais ou vegetais. Primeiro, de onde elas vêm, né? Aqui é a proteína do arroz hidrolisado, ou seja, é, tir, tirou do arroz, já não é mais o arroz, não estamos falando da proteína do arroz, que é uma proteína muito boa, de ervilha, que é melhor ainda, porque a gente tem uma proteína de ervilha, que aliás, para quem é vegetariano, ervilha é uma grande fonte de proteica, proteína de girassol, e a gente tem várias outras coisinhas aqui. Ó, algumas vitaminas do complexo B, o retinol vitamina B5, a vitamina A, tipos diferentes de vitamina A, o cobre... Aí a gente tem silício, tem um monte de coisa aqui Tem inclusive essa, essa, essa, essa Que é uma levedura Aí aqui a gente tem o que, que se acrescentou né Ó, Glutamina Cistina, glicina E beta-glucano Então aqui, é o que a gente viu aqui atrás São aminoácidos Que constituem E são precursores de Glutationa, que é o principal antioxidante Do nosso corpo Então a gente olha ingredientes E a gente olha lá Quanto que tem de cada coisa Então lá proteínas, 22 gramas por porção Tem ácido oleico, ômega 9 Tem poliinsaturados, nós temos um ômega 3 aqui Do ala, né? Do ácido alfa-linolênico Tem ômega 6 do ácido linolênico Então a gente tem, além da proteína Gordura de boa qualidade Fibras, minerais e vitaminas E isso pode qualificar Vocês me pagam, tá? Por favor uma <risos> propaganda aqui. Mas é verdade, vai Quando... achar né? é que, um que a gente combinou isso. É. E o emoji não, a não é que a gente vede, combinou. Pega lá e lança no armário. Não, mas sabe que é a realidade, né? Não sei que vocês é, sabem disso explicar é. para o público. Mas para eles aprenderem a ler um pouquinho de onde vem, ver que tipo de adoçante tem. Aqui, ó, vai aparecer de onde é que vem adoçante. Que já do... O que é adoça, né? Adoçante, ó, artificial natural de estévia, então nós temos aqui, uma um, ao invés de sucralose, as porcarias, a estévia. Esse aqui, por acaso, não tem xilitol, então não distende muito a barriga de quem está com intestino desbiótico. E, e, e o, o bacana dessas fontes proteicas aqui, né, Ana, porque é, realmente uma pessoa que é, tem uma opção vegana, é, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de bater a quantidade de proteína diária, não em função do alimento ser mais difícil, mas é que, em alguns momentos, se ela estiver na rua, ela vai ficar pega desprevenida, vai ficar muito difícil ela não preparar direitinho, porque não tem esses ali, os restaurantes que estão ligados nesse, nessa importância de ter alguma fonte proteica que vem geralmente dos feijões. Então, a, poxa, eu tenho tem um nutricionista que trabalha comigo lá em Portugal, que é o Tom Tom, né? Ele é vegano, é trito, tipo assim, eu não tem cara que é mais limitado na alimentação que ele. Ele, se, se não tiver, ele chega no restaurante que é da vergonha de Santa Coelho, porque ele explica mil vezes. Não pode encostar algo animal. No, e não é porque ele está preservando só os animais, é porque ele se acostumou à alimentação dele assim. Não sente bem se não for desse jeito. Ele anda o tempo todo com essas coisas aqui. Mas o tempo todo, nem o Weyer toma. O tempo todo junto com ele, para bater a meta diária. Então, pô, facilita demais. Principalmente para o vegano, ter uma fonte de proteína assim facilita demais. Muito legal. legal. Não, e assim, isso que você fez agora com o voto a gente estava dando risada aqui, parece que a gente combinou, mas como eu te acompanho, deve ter muita gente aqui que te acompanha, eu assisto os eu teus stories, você faz isso direto e eu acho legal porque assim, já me deu é, eu acabei conhecendo produtos através dos teus stories assim, às vezes você mostra uhum. e eu começo a assistir e eu entendo um pouco mais do produto que eu não conhecia. então eu ah, acho cara, isso Tudo bom. que é bom tem que, tem que ser é. passado para frente, né? Com é, a também, né, doutor? A é. tua alimentação, você mostra muito a alimentação de vocês O quanto que é saudável assim. eu É, que... eu mostro mesmo Eu só não mostro tantas do final de semana do, Das escorregadas né? É um uhum. <risos> uhum. ó, ó, aqui a barrinha recém-comida Que eu levei pra viajar fui, fui, pra, fui, pra, fui pra Caxias Pra Serra do eu Rio Grande do Sul não, não Parece não. brincadeira, mas está combinando Mas não é Aí Tá aqui o restinho que sobrou Levei na viagem, cara Pô uma baita de uma fome na viagem E a parada de de gasolina é né? sobre aí, o quê? Pastel de pôs de gasolina é de passagem. Salva a vida esses snacks e, e, Pô, assim, tu, tu, tu quer não te pegar desprevenido, né? Então essas são as facilidades que às vezes as pessoas não entendem para que produto? Ué, simplesmente porque muitas vezes você não vai ter o alimento saudável E você uhum. tem um produto de sempre de qualidade E aí você não cai em tentação, né? O principal é não cair é. na tentação Eu vim aeroporto direto, você tem um sachê de whey e tal você bate ali e você acaba comendo uma porcaria. É é, é, é estar preparado, né, então. Mesmo, e é o que eu digo para as pessoas, mesmo que vá comer a porcaria, tá no aeroporto, puta, vou comer aquela esfirra lá. Cara, bota um whey junto. Você tá qualificando a alimentação, né, que ali vai estar um bolo de carboidrato, não sei o quê, você vai botar uma proteína de qualidade. Ou não, whey, então, toma uma barrinha junto, ou leva sei lá o que junto, né, mas... Facilita demais. E como realmente a proteína é, é, é o, o macronutriente mais difícil da gente conseguir encontrar nessas quebras, nesses momentos de quebras, assim, então, poxa, ter algo com proteína ajuda, né? Então, obrigado. Quer, quer me oferecer um o claro negócio? Quente, ficou, ficou, quente, quente. ficou pronto? Ficou pronto? <risos> Camila, é delicioso. Eu também faço, adoro. Não, Nossa, o, sabe, o, é bom, cheiro, é o cheiro tá violento. Não. Vamos trocar umas cantinhas, Camila, depois. Tá, é, muito, tranquilo. Tranquilo. tá muito frio, frio aí, vetor. doutor? Tá frio é. em Porto Alegre? Não, tá frio? Ah, ah tá frio, velho. Tá frio. Tá ah, vocês é. estão me chamando de doutor, vocês estão de sacanagem dois, né? É, é o hábito, é o hábito. Ah, pá, já... Vamos é, tudo bem, tudo, tudo certo, tudo certo. Entendi que tem que ser mais formal aqui Porque estão falando da empresa e tal É, cara... uhum. tá claro, é que A gente se é, encontra é. há tantos anos Em congressos e tudo mais Dá tanta risada junto é. e nos, nos meus cursos também Cara, eu tô brincando que tipo, Não tem como chamar Tipo eu Cuiabá Carregando as tudo. caras de Pemba. Que esguilo, cara. Eu lembro. Daquele calor desgraçado. Um caramba. Bravo, bravo. Ai, não, eu é tá estava parando para conversar com você. As caixas sobraram tudo para mim. Eu, Mas é camisa, que... eu falei para ele que você não graus. conhecia ele direito. Eu, tava mais... eu era mais amiga dele. Eu fiquei lá conversando com ele. Cara, vendo as caixas bravo, bravo, bravo, bravo. Olha que amor, cara. E a, a, a, a, a, a camisa, aquela 50 pizzas embaixo do braço. Porque... Eu lembro o que vocês vão almoçar Não, agora, a gente ficou bravo, nem né? assim. Eu falei, você falou, você foi super grosseiro com o médico. Como falei, é que foi almoçar eu ia almoçar e solvado? Eu ia almoçar, como? molhado. Né? Fome, <risos> mas eu lembro, hein? Tu vê, né, Vitor Quem olha o sucesso depois, esse cara bonitão, rico, tá rico bem sucedido, com a namorada que está do lado aí, que eu já estou sabendo. Ah. Tá? <risos> a namorada está assistindo. A namorada está online. Ah, tá online. Tá online? Tá online. Tá. tá online. Eu sei que ela deve estar tá assistindo aí, eu pensei que ela estivesse junto aí. Mas não vê o pão que o diabo amassou que o cara já comeu, não é mesmo, Ana? É. Já viajou bastante comigo, a gente já viajou a dupla aqui, ó. Ah, um já rodamos um bem. Já foram por umas ruins, é. né? Estamos até com saudade que não tem congresso mais esse não, ano. Não, esse Pô. ano não tem mais nenhum é. evento. Eu... no ano que vem a gente tira uma aí de um tá. congresso, tá? tá. Ano, ano juntos. todos. Ó a Camila aqui, ó. <risos> Vocês pagaram ela, né? Porque ela veio é, aqui, não, ela <risos> é uma gafilha do meu lado. Gosta da marca. Tem pegado meu lado, tá bom. Tá pegando mais coisa 5 gramas de ômega. Deve dar o quê? Umas 10 cápsulas? 8 não, tomou 8 cápsulas. 8 cápsulas, mas eu vou te falar. Ela tá mais famosa na rede social que você. hein? Eu tô sabendo. A adesão dela é inacreditável. A visibilidade nos stories é a mesma que é minha. Todo mundo segue ela. É, já Te atropelou, Já atropelou. É, perdi, né? Criei um monstro. É que dessas 8 gramas, então, eu tomo também o Crio, né? O Crio. Eu, eu tomo dois Deus. também. Eu tomo o sou... Crio. Eu sou fã do Crio, né? E o DHA, ele tem mais concentração de, de, de, de pano insaturado, né? Então, a cápsula de de DHA aqui, que eu já me trouxe, já me trouxe do Crio também. Né? Ah, é, a, a, Nossa, a DHA a é a mais comp... concentrado a, a né? A linha completa, ali né? É, é. Ah, isso aqui eu não vivo sem isso, né? E tem gente que faz... Ah, porque... Cadê o estudo? Tá cheio de estudo, cara, mostrando tudo de melhor, de bom e de melhor. As pessoas não dão graça um para ser é impressionante. Ah, me trouxe outro produto. Esse aqui, esse aqui, esse eu vou te falar uma coisa. Vocês acertaram em cheio, esse aqui. Vocês, vocês lançaram, esse aqui? lançaram esse aqui? Ah, conhece um, o Marquetez? Não, é, não. É, o, o doutor... Coisa é vai O Túlio, que é um cardiologista, que é chefe de um serviço de residência, professor, chefe de um serviço de CTI, um cardiologista que é um parceiro meu, sabe, amigo meu há muito tempo, e hoje a gente tem um curso que chama Cardiologia Metabólica Funcional, que abre e fecha a turma. tá Antes de vocês lançar, quando vocês lançaram só a ideia do produto mesmo, tinha recém, espera o lançamento, ele me mandou, assim, Vitão, cara, tu viu o produto produtaço, que aí é sente, não sei o quê, lançou porra, esse aí até eu seria garoto propaganda, baita produto e tal, e hoje até é incrível, eu compartilhei com o nosso grupo de alunos lá um artigo de revisão sistemática sobre o uso de coenzima Q10, melhorando desfechos cardiovasculares em diabéticos olha que legal, coisa que a gente já usa há anos, e há anos todo mundo criticando que isso é bobagem, que é bobagem hoje em dia tem um produto com ômega 3 que é preventivo de doenças cardiovasculares mais vitamina E, que também é antioxidante, preventivo de adiâncias caras vacilares, mais coenzima Q10, que, que também é. Aqui vocês acertaram a mão violentamente, cara. Que baita produto. É, ficou legal. a gente, É bacana isso, né? Cada ingrediente que está no produto tem uma função. Então, normalmente, você tem coenzima Q10 pura. A gente falou, o que a gente pode adicionar para ter uma função mais, né? Tanto que é um dos produtos das, que a gente chama de Enhanced Formulas, que são produtos com múltiplos benefícios. Cara, não, é não. não, e, a, e a, de onde vem a qualidade também, né? A Q10, da can, a caneca, é até porém, um, é não é uma Q10, é a Q10 é a Q10 da, da, da empresa que vende, puta, mais conceituada de Q10, né? de conhecê uma Q10. Ah, é, é bom demais ter uma empresa que nem vocês no Brasil, hein? vocês estão de parabéns, gente. é muito bom, Esse muito bom mesmo. Obrigado. Camila adora esse aqui também, eu Já me mostrar. A minha Nossa. É, a gente bota nos, nos é. chucovetes de manhã aqui que a gente faz. Chucovetes, eu também. Camila, tá, é. vamos trocar as receitinhas depois. Vamos, me, me ajuda, né? Eu aqui, meu. É, tá com pouca coisa, viu? Com a <risos> coisa, <risos> tá? Tá com pouca Só coisa, enquanto eu com a Beleste, Action. Pode é. ir aí. que ela pegou claro tudo agora aqui, cara. Porque estava tudo verdade no, no meu armário até hoje. Eu tem um... escondo, é. eu escondo os produtos del centro, eu escondo. Vocês têm que vir visitar a gente um dia conhecer a fábrica. Pois né? é, eu... Claro. Deixa, eu, deixa eu não ser injusto. Ó. Eu tenho um monte de coisa, gente. Olha o armário. Ah, também Nossa. de outras Nossa. empresas também tem, um monte de coisa. Mas eu tenho um spot bem grande de algumas coisas ali que fica meio evidente. Que não pode faltar, entendeu? É, não pode faltar. O <risos> Vanilla, ele é gosta do Vanilla. E do não pode faltar. Rapaz, todo dia no açaí. Todo dia no açaí. Se eu faltar, você nosso... fico louco. É. Eu adoro açaí de manhã com batido com o açaí, botar esse whey aqui. E o açaí que a gente consome é aquele amargo, né? Não tem xarau, esgorado lá, não tem Muito. nada. Então, é, então, combinou o sabor com esse whey de baunilha aqui. Cara, então não dá pra faltar. Eu fico louco, não falta. Por isso que eu perdoa na frente. É, por isso que a Camila faz encomendas, Não, chega a 50 bem, caixas. Agora a gente está no canal do ela. ela faz as encomendas aqui. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Camila, um beijo grande. Obrigada pela, pelo apoio, pela confiança que vocês têm. Porque tudo isso que a gente falou aí parece que foi algo combinado, mas eu sei que vocês consomem. Eu acompanho, quem é, acompanha sabe. Então, eu sou super agradecida pela confiança de vocês, pelo tempo que você disponibilizou aí para poder estar tá conversando com a gente, para a gente matar um pouco de saudades também, né? Porque, é só é. assim, né? Pois é. é gente, é. Eu, é eu, eu agradeço vocês aí. E vou deixar por último de novo, mas meus parabéns para o Dia do Nutricionista, para todos que estão nos acompanhando aqui. Vocês que são nutricionistas, vocês vão partir pegar essa live vão compartilhar com todo mundo que vocês conhecem para para que as pessoas entendam do valor que vocês têm, vocês nutricionistas, desse valor imensurável que vocês têm, e o quanto devem, então, se preocupar não só mais em fazer dieta para emagrecimento, que também é importante, mas se aprofundar bastante na, nessas temáticas, né? De como é que vocês são bons nutricionistas para doenças cardiovasculares, para diabetes, para doenças autoimunes, para câncer tal, tem um campo muito vasto para vocês fixarem somente em fazer plano nutricional de emagrecimento, sabe, gente? Então, parabéns. O céu é o limite para vocês. É Onde mais se aprende e se estuda coisas novas é nesse campo, e não no campo dos medicamentos. Ah, e sou muito grato à nutrição, principalmente à nutrição funcional, que mudou minha vida, transformou minha vida, e que me fez entender, através da nutrição funcional, o quanto eu era limitado, nas minhas ferramentas terapêuticas tradicionais da medicina. Que bom. Muito que legal. Bom, muito bom, Doutor. Doutor, faço, faço minhas as palavras da Ana. Muitíssimo obrigado. Parabéns a todos os Nutris. E essa semana, enfim, vamos ter outras lives aí muito, muito bacanas. E gostei. Beleza, foi, no ah, mas a estreia dele também, olha, é com quem? o amigo, né? É, então, é, assim, pode ter que uma meu xará, meu xará, tá tudo certo. Ele ficou, é. muito, ele tá ele ficou muito à vontade. Eu tinha que ter colocado ele com uma pessoa para ele ficar um pouco mais com vergonha. Foi bem, foi bem. É. Eu vi aqui vi a quantidade de... Se ele, se ele tivesse lido os comentários, ele não ia ficar tão essa assim, vontade assim, não. Ah? não. não. Você viu? Então, viu as né? mulheradas mandando aqui um monte de coração que só foi para ele. para mim não era. né? dois, tá eu tá estava de pergunta aqui. É. é, não, teve um problema, Vitão, tu desviou a atenção, velho. Estão com os assuntos tudo legal aqui, aí entra um cara, um galã desse aí, Leona, pô, não presta atenção no que a gente fala, agora vocês assistam essa live de novo, prestando atenção no que a gente fala. <risos> a ah, namorada tá ali, ó, acabou de comentar. É, é, é. É, eu, aqui, eu conheço a sua irmã, viu, da... Tana, né? E a Tana, né? Se... A irmã dela é a Sueli, né? Prima. A prima, que é nutricionista. Prima, é né? a Sueli, que é a nutricionista. É nutricionista. É, mundo muda a nutrição aí. Olha lá, botou um molinho ali. Ô, tá? <risos> gente, vamos Fala pra... Fala falar te com te vocês te aí. cara que segue, que ela é. gosta muito aí do teu trabalho. Ah, beijo, Tana. Ó, cuida aí desse cara aí, viu? Por favor. Meu parceiro aqui, meu xará. Tem que cuidar, isso aí. É isso aí, é de perto. Doutor, Porque tu doutor sabe por é. É. grande. O Pauliari né, o cara... Tá beijo pra vocês aí, gente. Beijo, Camila. Um beijo. Tchau, Camila. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. Boa noite. Tchau. Valeu. tem irmão.